é alto, mas eu sou MC, sou igual a mano. daqui eu consigo ver o topo daqui, mas não dá nada não, demorou, não vou falar nada Hoje porque é isso Deus criou, é cultura, é vida, então demorou Cê tá ligado quem sou eu, pequeno não julgou Meu mano cê é corintiano, eu também sou, só que o Palmeiras Hoje nós que esmagou, demorou irmão Cê coloca as suas pratas, que eu coloco as minhas rimas E isso não é criaca, e hoje tá friaca E eu vou voltar de moto, cê tá ligado Mas com esses pela saco, o negócio eu vou matar E eu vou voltar, a sangue frio, puta que pariu E nós passou, cê nem viu, Tem ML, demorou, você pode crer, tem até o IML, mas uso sua RD É isso então, JP metralha, tem resposta, 30 segundos, vai que vai DJ. Aí rapaziada, vamos aí geral e fazer ajudar nós então Cê tá ligado, parceiro, eu vou bem tranquilo. Aí moleque, chegou, cê dá vacilo. Cê tá dando risada, quer me desconcentrar. Mas calma aí que uma punch eu vou te dar. Porque cê tá ligado, cê vai passar sufoca, é mão de caveira, sou rap, hip hop até o osso. Tá ligado? Vai segurando, que agora tá ligado que eu tô te matando. Ficou nervoso mesmo quando olhou pro meu olho. Hoje você vai dançar, rebolar que nem pipolho, vai em choque. E olha que eu não sou Nike Aí, parceiro, esse é o Alarde, te mato, meu parceiro, e eu sou conclusivo. Tipo um rolo compressor, passo por cima na chacina. Eu tenho doutrina, cepa de faria e eu te mato, meu parceiro, aqui agora. É isso, terminou, volta. Vai que vai, 30 segundos para JP Metralha. Uou, uou. Irmão, bagulho aqui já predomina Reparando muito em mim, olha o tanto aí de mina Se liga, irmão, agora eu vou te falar Primeiramente não é aparência pra constar eu sou referência, mano, tipo Big L, cê entende? Vamos estudar aqui o rap Porque cê tá ligado, meu parceiro, nós te mata Eu vim aqui para não representar a bombata Cê nem que saber quem é que eu tô ligado Sabe que eu te mato, meu parceiro, aqui no improvisado Se liga, meu parceiro, é bem assim Hoje o seu fim vai ser pior, parceiro, do que o do AZ Entende qual que é, mano? Eu sou conclusivo Cê do rap foi descartado, tomou um corretivo Resposta demorou, para rap, Demorou, é demorou, demorou essa base, meu. aê, aê, aê, aê. aí. Aê, aê, aí. cê tá tirando. Afrika bambata, eu não conheço, tá no sangue da africano. Então, irmão, se liga, aliado, o tanto de mina. Suave, eu tô muito bem casado. Tá ligado, mano, eu tô suave. Tá ligado, pro tu você cê vai bater a nave. Cê quer falar? Só não tem o conteúdo Aí moleque, pra você tá faltando muito estudo Porque cê parou na primeira série E, tá ligado mano? Que isso não interfere aqui Cê tá ligado que eu sou MC E hoje eu vim aqui pra matar e não sucumbir Porque meu mano, eu posso vir pra matar Mas se você for bom eu vim pra te salvar Porque meu mano, eu não rimo com meu caderno Só que eu vim te salvar igual no Dantes Inferno